Salve, meus amigos ligados no nosso canal no YouTube! Estamos chegando aí para mais um vídeo para você uh, com o pós-jogo da vitória do Borussia Dortmund por 3 a 0 em cima do Wiesbaden da terceira divisão pela Copa da Alemanha em que o Borussia Dortmund se classificou para a segunda fase da competição da Nacional. Uh, o jogo que teve hat-trick de Haaland. Ah, rapaz, o cara está jogando uma... uma... Barbaridade, hein? Ele voltou com tudo. Um jogo extremamente tranquilo, em que o Dortmund dominou o jogo. Correu alguns riscos, é verdade. Teve aí uma defesa em que você teve o do Polo substituindo o Hummels, por conta que ele está ainda se recuperando de contusão. Um, um time que não que teve a volta do Julian Berrigan é o time titular do Borussia Dortmund depois de ter de disputado a Eurocopa e substituindo. O, o, o Julian Brandt, que está aí se recuperando da Covid-19, que não se sabe como que ele pegou, né? essa é a grandíssima realidade, e, e também nós tivemos na lateral direita o Nico Xux substituindo o, o Rafael Guerreiro, né? e, e tentando aí, que está ainda aí se recuperando de questões físicas, deve jogar no próximo sábado, quando estreia na Bundesliga, contra o, o Eintracht Frankfurt. Uh, no mais, um jogo extremamente tranquilaço, uh, um jogo em que o Borussia Dortmund foi muito superior, uh, um time que parece que tem uma, uma, uma ideia defensiva e ofensiva bastante interessante, uh, não perdeu a sua característica de jogar, uh, claro que a parte tática deve variar muito de um jogo para outro, uh, isso pode ser um ponto importante, para não ficar preso a uma tática só. Mas agora. É ver. Como que esse time vai jogar. Mesmo com jogos para valer Com uma sequência de jogos. A questão física desses jogadores. Uh, para a, a sequência da, da temporada. De qualquer maneira. Dota uma guarda aí. O seu vencedor. Que ainda vai sair do último jogo. Hein, entre o Bayern de Munique. E o Werder Bremen. Né, que ainda vai ainda acontecer. Né. Lembrando que. Uh, o Wolfsburg, que tinha vencido o seu jogo na Copa da Alemanha, nessa primeira rodada, uh, pode ser que seja eliminado por conta de uma irregularidade e ter colocado seis alterações, uh, principalmente na, sendo três delas na prorrogação. E segundo dizem o regulamento da DFB, não pode ter uh, o, alterações na Prorrogação. Isso aí tá gerando bastante discussão, porque o quarto árbitro autorizou que pudesse ter a sexta, a sexta alteração. Então o Wolfsburg deve entrar aí com uma apelação para ver como que vai acontecer se o Wolfsburg vai, vai ser classificado ou vai ser desclassificado por conta de uma interpretação uh, com a gente de um erro de um quarto árbitro. Essa aqui é a grande realidade. Né? Por conta dessa questão das cinco a, alterações. Muito bem. Bom, olhar para frente agora, porque agora o Borussia do vai enfrentar aí a entrada franca para próximo sábado, duas da tarde, uh, com transmissão da, da Band e também do One Football. Mas na sexta-feira, vamos fazer aqui um pré-jogo com tudo para você ligado, todo o Brasil nessa partida. Também teremos um pré-jogo no sábado. E eu lembro a você que o 26. Nós teremos uma live especial sobre a Liga dos Campeões da Europa, é que nós vamos curtir tudo do sorteio uh, da, da fase de grupos, uh, que vai acontecer também nesse dia 26 de agosto. Fica ligado com convidados especiais. Fica ligado aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço, grande semana e aí, até a próxima.